Olá menina do Lá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais nossa... um vídeo do canal. Então, hoje a gente vai jogar o jogo da vida, tá? E aqui, eu vou dar o que. O que tem que fazer no jogo? Eu tenho que nascer e fazer uma vida. Vamos lá então. Nascer e fazer uma vida. Meu pai tá comigo aqui. Nascer. Um beijo, foi esse o vídeo. Tá bom. É. Tô brincando. Bem. Meu pai vai também agora. Gente, tá bugado. O que tá acontecendo? Tá bugado. Tá passando um anúncio que tá bugado. Que a gente reportou. Que a gente a ah, reportou. Tô, tô, tô, tô, com, tô com um jogo na cabeça. Chamado A Esse jogo é muito bom. A Mão. procurar. Não, não precisa. Eu jogo. É bom. Gente, tá bugado porque tá gravando. Tá um pouco processando pedido processando pedido está falando ali embaixo